Opa, tudo jóia? Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber sobre o alerta desse produto Mas antes de eu te falar esse alerta, já deixe seu like e comente se você tiver alguma dúvida que eu estarei respondendo, tá jóia? E também comente aonde você viu esse produto, se você viu pelo Facebook ou no Google Então, sem delongas, bora pro alerta o alerta é o seguinte, esse produto está sendo muito vendido e por esse mesmo motivo acabam surgindo falsos gurus tentando replicar o produto e tentando vender em Mercado Livre e na OLX. E o alerta que eu quero te passar é esse, não come desses lugares pois é falsificado, tá joia? Você vai colocar em risco a sua saúde, você vai perder o seu dinheiro e não vai ter seu reembolso de volta. Então era esse o alerta que eu queria te passar, é, o vídeo é rápido, mas é de extrema importância pois tem muitas pessoas caindo e perdendo seu dinheiro e só tá tendo dor de cabeça, tá Tá joia? É, não compro por esses lugares Esse produto é único e exclusivamente vendido pelo site oficial E para você não cair no golpe desses falsos gurus Eu vou deixar o site oficial aqui na descrição desse vídeo, tá joia? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, já deixa seu like E comente se você tiver alguma dúvida que eu estarei respondendo Então, até mais, falou?